Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou trazendo aí mais um vídeo para vocês com relação à empresa Ship2.com, lá dos Estados Unidos, onde, mais uma vez, reiterando a maioria das pessoas, o pessoal que faz pequenas importações, utiliza o serviço e com muito sucesso. Realmente, eles têm funcionado muito bem. Eu resolvi fazer alguns testes, aliás, uns três aproximadamente, e o primeiro foi aquela vitamina Centrum que eu havia adquirido, que vocês já devem ter assistido no meu primeiro vídeo, que eu gravei e coloquei no YouTube para que vocês pudessem ter uma noção a respeito desse serviço fornecido pela Ship2. Bom, eu agora recebi ontem, é, que foi dia 3 de novembro, né? Nós estamos em 2015. Eu recebi <coughs> é, via Sedex, através de uma van dos Correios, né? Eles me entregaram essa caixa que vocês estão observando aí, ó. Que é também mais uma mercadoria que chegou via é, Correio Americano lá do ShipTug enviado diretamente para mim. A empresa que eu adquiri esse produto, o produto na realidade foi um creme dental, é, na faixa de 3 dólares e 50 centavos aproximadamente, e... Eu fiz questão de fazer o uso desse serviço para testar realmente. Né? Então, vocês podem observar aí, ó, esta é a, a caixa que, que chegou o produto. Estou virando aqui para vocês. Uh, vocês podem observar, é correios americanos. Foi lá embarcado diretamente para o ShipTo e o ShepToo enviou para mim aqui no meu endereço, que eu coloquei aqui, apaguei para questões aí de evitar o meu endereço e tudo mais. O pessoal já conhece. Então, o que foi declarado aí, vocês podem observar, é dólares e uh, 5 dólares e 38 centavos, né? Infelizmente, o meu celular aqui não tem nenhuma, nenhuma condição de dar um zoom para vocês mas foram declarados, esse foi declarado esse valor e agora eu vou fazer então a abertura dessa caixa, só para mostrar aqui em detalhes com vocês, para vocês, a empresa que eu adquiri e também que é uma empresa muito boa também para o pessoal que queira é, adquirir produtos de vitamina em geral né, tudo voltado à saúde e beleza, é a empresa Puritan Sprite né, vocês podem observar, é Puritan Sprite. Eu vou aqui virar aqui o celular aqui para o meu computador. Ó, essa é a empresa que vocês podem adquirir é, produtos de beleza, vitaminas, suplementos, enfim. Também excelentes preços. Vocês podem observar que a pasta, o creme dental que eu comprei foi de 3 dólares e 19 centavos, de acordo aí com o meu... A minha tela do computador E foi nessa empresa aí Puritanspride.com Eu então vou agora Fazer a abertura Aqui da caixa E vou pedir mais uma vez aí O pessoal para ter um pouquinho mais de paciência Porque é, Eu tenho que segurar O, o celular e, e abrir a caixa aqui ao mesmo tempo Mas A gente vai tentando fazer o que o possível para abrir isso aqui para vocês lembrando que essa caixa ela chegou ontem né ela chegou ontem estou abrindo aqui para vocês e é uma mercadoria adquirida também num desses sites aí americanos que aliás eu dou até preferência para mexer com sites americanos uma vez que ah, são mais confiáveis eu não sou muito fã de de coisas chinesas não é porque a China é muito complicada tem muito produto falso então em se tratando de de produtos de beleza eu prefiro comprar de sites americanos bom é uma mercadoria que ela não foi consolidada é uma vez que é um pacote simples né e aliás eu gostaria até de deixar bem claro que a ship2 ela tem um plano que vocês podem pagar 49 dólares anuais uma coisa parecida e esse plano te dá a condição de você consolidar as mercadorias. Então vamos supor que você tem uma mercadoria que você comprou no Amazon ou no próprio eBay ou até na China mesmo e quiser direcionar tudo lá para o ShipTo no seu box, no né? seu endereço lá é, é, comercial, você pode fazê-lo, porém é a única condição para que eles façam a consolidação dessas mercadorias mandando numa caixa só, é mediante o pagamento da taxa anual de 49 dólares aproximadamente é... essa é uma das condições para consolidação de... De, um... de vários produtos em uma caixa só então vou retirando aqui Ó. então vocês podem observar que está primeiramente né o É, a fatura comercial, na realidade nós chamamos de invoice, é, é uma nota fiscal, né, vocês podem observar aí o meu endereço no ship to e podem observar também é, a mercadoria que foi adquirida, aliás, é, aqui está o creme dental, Desert Essence, um sinal muito boa, é... Feita de óleo natural. De, de, de folhas de chá. E também é usada para. É, deixar os dentes mais brancos. É uma mercadoria de primeira linha. Vocês podem observar que. É, chegou ontem né. Esse produto. E. Estou fazendo esses testes. Para que vocês tenha condição de até fazer futuramente, assim que a economia der uma melhorada. Fazer o uso aí do Ship2.com para trazer várias mercadorias para vocês. Bom, então basicamente foi isso. É o que consta na caixa, esse creme dental. Eu vou ficando por aqui pessoal. E desejando a vocês aí sucesso nesse novo empreendimento que é importação de produtos. Ah, e antes de finalizar, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que essa mercadoria não foi taxada, né? Por incrível que pareça, ela não foi taxada. Ela chegou diretamente do SEDEX, não passou, aliás, passou pela fiscalização, mas não foi taxada. E eu realmente não entendo por quê, porque o centro que eu adquiri foi um valor mais ou menos aproximado desse, de 6 dólares aproximadamente, que eu declarei para o SHIP2. E fui taxado, então é, essa questão de vocês, do pessoal dizer que é, nada vai ser taxado, então as coisas podem ser todas taxadas, isso não é realmente totalmente verdade, uma vez que isso vai depender muito da situação lá do fiscal da Receita Federal, e, enfim, vários fatores que fazem, que vão fazer aliás, que, que essa mercadoria ou as mercadorias serão taxadas. Então, aqui é uma prova de que a mercadoria não foi taxada, né? Vocês podem observar aqui na caixa, não tem nada aqui constando aquela observação da caixa anterior do meu centro dizendo que mercadoria foi taxada pela Receita Federal, de acordo com a legislação tal, enfim. Então, é, isso depende muito. Mas independente disso, eu acredito que é, um creme dental desse de primeira categoria que vocês podem observar né ele no Brasil eu acredito que ele custaria aí na faixa de uns 25 a 30 reais aproximadamente eu paguei é, nada mais nada menos do que é, aproximadamente 5 dólares né? Ou 3 dólares uma coisa assim, por esse creme dental e o que nos mostra que realmente compensa determinados produtos a serem importados, já que a legislação é, nos permite a fazer assim. Logicamente, mercadorias em grande quantidade já é um pouco mais complicado, uma vez que vai é, demandar um pouco de investimento. E eu acredito que para a pessoa ter condição de começar um negócio, de importar produtos e revendê-los na internet via Mercado Livre, outras plataformas como OLX, enfim, né? É possível sim, porém a pessoa tem que ter duas coisas que ela deve entender. A, questão, a primeira é a questão do investimento que vai ter que ser feito, né? Pelo menos de mil dólares para começar, uns 4 mil reais. E também o prazo para que ela possa receber essas mercadorias no Brasil. E também, lembrando, a terceira condição né, vamos colocar assim, é o fato de ser também taxado nessas mercadorias de valor assim, um pouco mais expressivo. Mercadorias pequenas entram tranquilo, porém vai depender também muito da condição, do dia e da situação e do bom astral lá do inspetor federal na nossa alfândega aqui dos Correios. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que uh, eu tenha trazido um pouco mais de informação para vocês com relação a essa questão do ship to e pequenas encomendas e redirecionamento de mercadorias para o Brasil. Lembrando a vocês que vocês também podem adquirir uh, mercadorias mais baratas, até um pouco mais em conta também do que a Vitacost, né? Muita gente compra aí na vitacost.com ou no próprio Amazon ou no Ebay. Vocês podem também adquirir Através desse site que eu estou colocando aqui na tela para vocês, chama Puritanspride.com, é empresa localizada nos Estados Unidos e que realmente oferece excelentes produtos de excelente qualidade. Eu vou ficando por aqui e mais uma vez agradeço a atenção por estar assistindo os vídeos que eu estou colocando e um bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que estão nos assistindo nesses determinados horários. Obrigado, pessoal.